A sua casa não vai ficar sempre organizada, né? Vai ter momentos em que as coisas vão desgringolar ali e você precisa saber lidar com isso. Eu vou te explicar como. Na verdade, tudo começa a partir de um pensamento de organizado, né? Que você pode desenvolver, tá? E é isso que a gente faz, por exemplo, quando a gente faz um curso de personal organizer. A gente desenvolve né, uma mente mais organizada. Então eu vou aproveitar que eu falei sobre isso e te dar um papo reto. Hoje começaram as inscrições da turma 9 do Método Reorganize, que é a minha formação de Personal Organizer totalmente online, tá? E assim, a última vez que eu abri inscrição para turma como essa foi em janeiro. Sabe Deus quando eu vou abrir outra turma. Então essa é a sua chance de ser Personal Organizer certificada por mim, tá? De onde quer que você esteja, porque o curso é totalmente online, né? Então eu vou colocar o link aqui para você ir lá para conferir o vídeo onde eu te explico todinho o que você leva nesse curso e o que que você precisa fazer para se inscrever temos também um chat temos telefone de WhatsApp se você tiver qualquer dúvida a nossa equipe de atendimento está pronta para te ajudar porque a gente quer te encontrar do outro lado como aluno isso que acontece quando você é, se torna uma personal organizer você no fundo você desenvolve um pensamento organizado né e você desenvolve também é a tolerância por certas coisas, né? Eu costumo dizer que a sua casa não vai ficar sempre organizada. porque quê? É, uma casa tem vida, né? As coisas acontecem, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui da minha casa, por exemplo. Eu viajei na semana passada, no final de semana, voltei ontem, né? E já vou viajar de novo sábado que vem. É, então, tal tá um movimento de malas aqui em casa, que é tipo, abre mala, coloca roupa para lavar, né, tira aquilo tudo, volta pra mala, já vai fazendo a mala porque a próxima viagem é grande, então você já precisa ir organizando durante alguns dias. Então, assim, provisoriamente durante alguns dias, a minha casa vai ser um chão de malas. Né? Mas a gente tem que ficar atento, tá? Porque existem eventos... Né, que podem fazer isso com a nossa casa, tá? Por exemplo, pode ser uma viagem, pode ser uma mudança, né, pode ser uma chegada de um novo membro, tipo um bebê que desorganizou a rotina toda, sabe? A gente só tem que ficar atento para que isso não dure muito tempo, para que o caos não vire o normal, tá? Porque se o caos vira o normal, aí sim você começa a entrar num ciclo da bagunça, e você começa a entender que a bagunça é normal e aquilo começa a não te afetar mais, tá? O seu olhar tem que estar tá apurado de forma que você lide bem com aquela bagunça temporária. <música>